O mês já começou, e com ele, os pacotes de lembrança dos mapas já estão disponíveis. Em menos de 24 horas, mais de 24 mil pacotes já foram abertos e apenas 32... 32 itens covert, ou seja, itens de raridade vermelha, foram dropados de mais de 24 mil que foram abertos. Isso dá pouco mais de 0,1% de chance de dropar um item desses por pacote de lembrança, rapaziada. Como eu já disse, 32 drops raros até então desses itens, a primeira, ou melhor as primeiras souvenirs M4A4 ouro de oros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 Vou mais um vídeo aqui no canal do Cachorro 337 rapaziada. Vamos fazer uma paradinha aqui que eu tô devendo faz tempo. Que no caso é pegar esse de cima do Fallen dourado. Não sei nem quanto que tá custando, mano. Esqueci. R 250 reais. Tá pra carinho. E, como prometido, aplicar nessa Alp Fade, né? Obviamente não vou aplicar aqui atrás, vou aplicar no scope, que é onde tem que ficar. Pronto, essa Alp, que aqui no CSGO, mano, eu não gosto muito não, tá ligado? Ela é meio feinha, mas no CS2, como vocês podem ver, é sensacional, assim. É outra skin com o adesivo do Fallen, então, amigo. Tá maluco? O negócio é você utilizar o Pondog qualquer quantia e preencher o formulário certinho. Em poucos dias eu irei sortear essa ALP mais 15 facas. Então, resumindo, são 16 skins para 16 pessoas diferentes. Entre essas skins, essa ALP que, mano, pô, é a cereja do bolo, tá ligado? Pra quem não sabe de nada, hoje no CSGO, durante o Major, que, pra quem não sabe, Major é o Mundial do CSGO. Enfim, durante os Majors, a Valve disponibiliza tokens. Você consegue comprar um token por R$15,29. E, e com esse token, você pode res resgatar um pacote de lembrança de alguma partida do Major. E com esse pacote de lembrança, você ganha uma skin souvenir, ou seja, uma skin lembrança da coleção de skins daquele mapa que foi jogado na partida que você decidiu resgatar o Tolkien. Fez sentido? No primeiro dia de Major, tivemos 16 partidas e dessas, uma foi jogada no mapa da Anubis. A Anubis, pela primeira vez na história, foi jogada em um Major CS e pra quem não sabe, a coleção de skins do mapa da Anubis foi lançada há quase duas semanas. Ou seja, diferente das skins do mapa da Inferno, Mirage, Anciente, Vertigo, enfim. Diferente de todos os outros mapas que estão sendo jogados no Major, a Anubis, pela primeira vez, teria as suas skins dropadas na versão souvenir com adesivos dourados. Mano, maluquice. A skin mais rara da coleção da Anubis, M4A4, Olho de Horus, cinco já foram dropadas em versão souvenir, manos, Estão bem bonitas, de verdade. Mas antes, é importante falar que 17 souvenirs AWP Desert Hydra já foram dropadas nesse Major. Muitas, inclusive, da parte entre fluxo e pen, né, que a pen arrega só fluxo, com todo respeito, bem um ligue nessa daqui, que legal, mano adesivo da Mirage, ali no scope adesivo da pen, na segunda parte né, que o adesivo mais se destaca o adesivo da Blast, o da fluxo lá atrás, eu acho que, mano, ela só não tá perfeita porque o adesivo da Blast que deveria ir lá para trás, né, e o adesivo da fluxo para frente essa daqui foi a melhor dropada até agora uma factor New com float 0.012 a segunda melhor foi essa daqui com float 0.018 dropada na partida entre Apex e Greyhound, essa eu já não gostei muito, não, mano. O adesivo da Mirage ali numa posição não tão interessante, o da Blast que é o piorzinho. Não gostei. Pra quem tem curiosidade, hoje uma dessa custa em torno aí de 5.500 dólares. Isso é Factory New, que foram dropadas quatro até agora. Mas também droparam quatro Minimal Wear, 8 Field Tested e uma well worn. Uma Sint. Hoje é meu mapa predileto, mano. Disparado também há uma skin super rara a M4A1S Welcome to the Jungle. Nesse Major foram dropadas 10 até agora. E olha essa curiosidade: a melhor até então é uma Minimal Wear com float 0.133. Meia, não é um 337 Foi dropada na partida entre OG e Mouse Sports Cara, a minha opinião sobre a m 4 1 é que ela é ridícula Assim, eu não gosto dela Tô sendo sincero Nunca gostei, eu já tenho essa opinião há muito tempo Não gosto, cara Simplesmente não gosto Mas 10 foram dropadas Sendo duas Minimoware Cinco Field Tested Uma War well Warn E duas Battle Skyward No mapa da Anubis Que eu particularmente gosto bastante Embora eu ache que ele não estará no CS2 Isso porque nos três trailers Em nenhum momento eu vi o mapa Anubis mas um é mapa legal, embora só tenha sido jogado uma vez até então. Na partida entre A e OG, as pessoas puderam resgatar pela primeira vez um pacote de lembrança do mapa Nubis e já droparam SM4x4 Olho de Horus Souvenir, que, mano, tá sensacional, rapaziada, de verdade, porque a skin por si só já é dourada, os adesivos são dourados, mano, não tem muito o que falar, mas tá muito louca, velho. De verdade, tá muito louca. Olha esse adesivo do mapa noobs, cara. De verdade. Que maluquice, mano. O problema é que os adesivos da OG e da ANSI são ridículos, assim. Só o contorno. Então parecem que estão raspados. Não gostei. Que isso? As Mas assim, quando dois times com logos mais interessantes jogaram mapa noobs, manos, teremos aí uma das skins mais bonitas até então do jogo e... Cara, que maluquice. Cinco foram dropadas até agora, porém, nenhuma factor New até então. Temos uma Minimoware e quatro Field Tested. Inclusive, uma Field Tested anunciada no mercado da Steam por 1.900 dólares, cara. 1.900 dólares tá quase 10 mil reais. Eu acho que, com o tempo, essa skin terá um preço semelhante ou um pouco acima do M4A1S o Aconte ou seja... Hoje, a Souvenir M4A1S Walk to the Jungle vale mais de 10 mil dólares, então assim, eu boto uma fé nessa M4A4 na versão Souvenir, cara, até porque vai saber se no próximo Major o Mapa nubis será jogado. Eu vou esperar dropar mais algumas e eu vou tentar garantir uma pra mim, porque, cara, eu curti, achei ela muito louca, mano. E em menos de 24 horas, 5 já foram dropadas, mesmo o Mapa nubis sendo jogado até então apenas uma vez. da coleção do Mapa nubis é válido falar também da Famas, que eu acho muito bonita e tem uma cor que Cara, destaca bem os adesivos. Estou falando da fama, as águas de neftes. Cara, é aquilo. Ficaria muito mais bonita se não fosse a logo da Ence e da OG. Que são ridículas. Das 26 dropadas até então, 3 Factor New. Por último, outra skin muito louca aí da coleção da Nubis, Que 51 já foram dropadas em versão souvenir. Eu estou falando da Glock Domínio de Ramses. Cara, ficou louca, mano. É que esses adesivos da Ence e da OG são ridículos, Não consigo não falar. Mas é outra skin muito louca. É isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Usem o cupom DOG lá no KDROP. Mano, preenche um formulário. Você tem poucos dias. E, mano, é uma upgrade. Mais 15 facas. Não tem sorteio melhor em nenhum canal. Independente do site que a pessoa divulga, não tem sorteio melhor. Vem com o pai, tamo junto, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Eu Rima ficando por aqui. Até o um próximo vídeo no canal para 1337. Falou.